até onde nós sabemos, a inteligência aparece na vida das pessoas em um determinado momento, em que estas estão prontas para recebê-la. Assim que um ser começa a desenvolver habilidades e manifestar curiosidade sobre determinados assuntos, aos poucos esse começa a ter lucidez sobre tais coisas sem que ninguém os ensine. E desse modo, tais indivíduos desenvolvem a capacidade de usarem as suas mentes de forma mais intelectual. E bom, a habilidade cognitiva que floresce no início da sua vida pode te deixar confuso, pois no mundo em que vivemos, infelizmente nem sempre o que será feito por pessoas e empresas será a coisa correta a se fazer. E o motivo de você ficar confuso é exatamente esse. Você sabe o que é correto e vê a verdade por trás de cada ato e se deparar com tal situação será caótico para o seu entendimento. E nesse ponto, você pode até mesmo se perguntar, mas será que é somente eu que vejo o que está acontecendo de errado? Será que as pessoas não notam essas atrocidades? Talvez você chegue até a questionar tal indivíduo que cometa esses atos, mas que por vezes somente irá se decepcionar ainda mais, pois esse não tem ciência do que está fazendo, ou até tenha ciência, mas para ele, aquilo é normal. Compreende, então, como pode ser confuso desenvolver esse entendimento no início? E bom, antes de darmos início e você aprender a como construir uma barreira para se proteger dessa questão, aproveita para se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, e deixar o seu like, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. E para aprender, ao usar o seu conhecimento de tais situações frustrantes e assim se adaptar à realidade complexa que existirá ao se desenvolver a inteligência, você deverá amadurecer os seus sentimentos primeiramente, pois caso você seja reativo, a tais circunstâncias que acontecerão somente vai se tornar mais caótico tudo que enfrentará. Portanto, primeiro desenvolva essa inteligência emocional para não se perder no caminho. O segundo passo é que, ao se deparar com tais situações, você não cria um conflito interno sobre o certo e o errado, somente cria uma barreira que te impeça de se importar com aquilo a ponto de se ferir e se machucar, de nem sequer dar conta de conversar sobre tal questão sem derramar uma lágrima. E aqui, caso você tenha capacidade de me entender, Saiba que o mundo sempre foi assim e não vai mudar pela sua vontade, opinião ou ações. E tal barreira por vez vai separar a sua essência da vida real. Vai separar você de quem não entende que o mundo é podre, meu amigo. Enfim, tudo o que você precisa saber é que só assim você lidará melhor com as situações que aparecerem. Ética e negócios não andam juntos. Essa simples frase abre a sua mente para um aprendizado muito grande. Entende? Não só essa, mas muitas outras que certamente você terá em sua vida. E bom, após esses passos, você estará pronto para se curvar e receber a inteligência que depois de enriquecer a sua mente, vai enriquecer a sua vida financeira. A inteligência genuína está ligada a um conjunto complexo de capacidades que não envolvem apenas o raciocínio, mas envolvem também a emoção, o afeto e a capacidade de lidar consigo mesmo. Essa dádiva não é concedida a todos os indivíduos, porém, podem ser desenvolvidas em suas vidas, com disciplina, estudo e persistência. Esses fatos te ajudam a cultivar inteligência, portanto não pense que inteligência é apenas acúmulo de conhecimento pois de fato não é, essa está ligada a vários outros fatores que você venha desenvolver ao longo da sua vida. E bom, espero que esse vídeo possa te ajudar e te entregar o esclarecimento do qual precisava. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Aproveita também e ativa o sininho de notificação para continuar recebendo todos os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.